74 greens consecutivos somente hoje na tropa milionária. Olha isso, mano, olha isso, que loucura. 74 greens consecutivos, mas calma, se liga é. nesse vídeo que eu vou te mostrar agora como que você pode começar a lucrar no mercado de futebol virtual com aposta esportiva na Best 3. Né? <música> Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, me chamo Júnior Moreira. E é isso, no vídeo de hoje eu vou te falar um pouquinho sobre a tropa milionária, que é a tropa que mais... Cresce no Brasil para quem quer ganhar dinheiro com apostas esportivas, é isso mesmo. E eu quero te mostrar aqui um novo recorde, recorde que nós alcançamos, uma nova marca de 74 greens consecutivos. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Isso, só, é, isso somente hoje, tá? Não é na, na semana, não é no mês, é 74 greens. Hoje, tá? Hoje é dia 4 de junho, são, agora são, olha só pra vocês verem, são meio-dia e 50 ainda e já batemos aí 74 greens consecutivos. Bom, esse não é o nosso recorde do dia, tá? Nós temos um recorde de 160 greens em um único dia, só que não de forma consecutiva. De forma consecutiva, o nosso recorde era 53 greens, só que hoje ultrapassamos, já estamos em 74 greens seguidos. Mas antes que você me fale assim, tá, Júnior, mas eu não entendi o que, é que você faz, como que é futebol virtual, como é que funciona... Bom, primeiramente, antes de te explicar, se você já gostou do assunto do vídeo, já se inscreve aqui no canal. Quero pedir para você deixar sua inscrição aqui agora, porque eu tenho certeza que os conteúdos aqui do canal vão te ajudar a ganhar mais dinheiro. E eu sei que se você está aqui é porque você quer ganhar mais dinheiro, porque senão você não estaria aqui neste momento. Então eu vou dar 3 segundos para você se inscrever aqui no canal agora, para você não perder os próximos conteúdos. Então bora, olha só. Bem, primeiramente, vamos lá. Deixa eu explicar para você como é que funciona a tropa milionária, como é que funciona tudo, tá? É, nós trabalhamos o mercado de futebol virtual. Pra quem não sabe, eu vou mostrar pra você aqui, ó. O mercado de futebol virtual na Best365 funciona mais ou menos assim, ó. Pra quem não tá tão ligado ainda, tá? Aqui, ó, são jogos que acontecem, como diz o próprio nome, são virtuais. Mas não se confunda, não é FIFA, porque na Best365 também tem o um mercado de FIFA, não. É, são jogos como se fossem computadorizados, como se fosse ali melhores momentos de uma partida. E você pode apostar em várias coisas, tá? Pode apostar em qual time vai vencer o jogo, você pode apostar em qual time que... É, é, se vai ter gols fora, se o time visitante vai vencer, se né, o total de gols que vai ter na partida, várias coisas. E na tropa milionária nós somos muito bons no quesito ambas marcam, que é apostar que os dois times irão fazer gols em determinadas partidas, tá bom? Hoje, para você ter uma ideia, eu vou te mostrar aqui por dentro do treinamento. Ó. Hoje o treinamento, tropa milionária, isso aqui é a área de membros dos alunos, então quando você se torna um soldado da tropa milionária, para ser mais exato, você recebe aqui acesso ao treinamento completo, que vem com mais de 30 aulas, mais de 40 aulas aqui, ensinando tudo passo a passo para você aqui dentro, tá? E você tem acesso ao nosso grupo VIP principal, que é esse grupo aqui. Hoje nós temos, para você tomar uma ideia, olha só, 3.154 pessoas no nosso grupo VIP, tá? E como que funciona? Nós temos um robô que envia as entradas dentro do grupo 24 horas por dia, não para, tá? Não para, é 24 horas por dia. É, ele é baseado, é claro, no mercado, então pode ter momentos em que ele vai ficar uma, duas horas sem mandar entradas ali porque às vezes o mercado não vai estar tão bom. Mas ele tem um padrão configurado que nós conseguimos meio que, vamos dizer assim, hackear. Onde nosso robô identifica os melhores momentos. E aí ele manda a entrada lá o tempo todo. Beleza? E por isso, essa é grande que... taxa de acertos, mano. Se liga nisso. Olha só. 74 greens consecutivos. Aqui nessa altura, olha, nós já estávamos com 73 greens seguidos. Olha o resultado do dia até o momento aqui. 80 greens e 1 red. Você tem noção? 80 Greens e um único Red. Aí eu te falo, quem que não bate meta com um resultado desse, mano? Não tem como você não bater meta se você seguir, é claro, do jeito que a gente ensina, tá? Bateu meta, parou também, sai do mercado pra não expor sua banca, pra não correr o risco de você quebrar. Mas se você seguir exatamente do jeito que a gente mostra aqui, com essa sequência com essa taxa de acertos, olha que pra você ver. Nossa taxa de acertos está em 98%, mano. É quase 100% de taxa de acerto. Você não tem noção disso. É uma coisa de louco, é uma coisa absurda, tá? Então, assim, os alunos da tropa milionária estão tá conseguindo um resultado muito foda por conta disso. Então eu quis vir aqui para te mostrar um pouquinho desse resultado. Se você quiser fazer parte da tropa milionária, eu vou fazer de duas formas para você conseguir entrar. Primeiramente, se você quiser tirar dúvidas, tá, Presta atenção. Você pode me chamar no WhatsApp, eu mesmo vou te responder. Meu WhatsApp vai estar aparecendo aqui na tela para você aqui agora. Só que eu posso demorar um pouquinho para te responder porque é muita gente chamando lá. Mas pode me chamar que eu mesmo vou te responder. Segunda opção, eu vou deixar um link promocional aqui agora para você abaixo do vídeo. Preste atenção, tá? Hoje, para fazer parte da Tropa Milionária, você paga uma adesão, recebe acesso ao curso e ao nosso grupo VIP principal, que é esse grupo aqui, tá bom? Eu vou deixar um link aqui agora na descrição para você, onde vai estar tá o acesso do curso, mais esse grupo principal e mais outros dois grupos, incluindo um grupo VIP de futebol real, mais um outro grupo VIP de futebol virtual também. Então vai ter, você vai ter acesso a três grupos pelo link que eu vou deixar aqui abaixo agora para você, tá bom? Então é isso! Se você quiser tirar dúvidas, chama lá no WhatsApp também. Ou já clica no link já vem para a tropa que mais cresce no Brasil. Tamo junto e valeu!